Olá a todos, me chamo Felipe, sou aluno e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos. Sou formado e licenciado em História e hoje eu vou falar de forma resumida para vocês a respeito da, do meu projeto de pesquisa, né, de dissertação. <música> Eu estou analisando um canal né, do YouTube, que é o canal Nerdologia, é, de uma forma que vise é, explorar um pouco a respeito da comunicação pública da ciência, ao qual esse canal se direciona. É, dentro da minha linha de pesquisa, né, ao qual, que fala sobre a dimensão social da ciência e tecnologia, né, eu vou falar um pouco sobre a divulgação científica. Diante dessa perspectiva né, de abordagem sobre o canal Nerdologia, eu vou estar analisando os conteúdos que abarcam esse canal, uh, bem como os métodos de comunicação científica a qual ele se aplica, ou pode ser aplicado. É, o canal Nerdologia tem sido um canal que tem crescido recentemente, principalmente nesse contexto de pandemia, né, e isso tem gerado diversos acessos. Então, é uma pesquisa recente, né, uma pesquisa bastante contextual, vamos dizer assim, e pretendo analisar então esses modelos de comunicação pública da ciência a qual pode trazer benefícios, né, de certa forma, para entender um pouco como é que uh, o YouTube aborda canais né, que visam em, em, explorar um pouco sobre a comunicação pública da ciência e como esse público pode estar sendo inserido dentro dele.